Cavaleiros, aqui é o mendigo, a gente está jogando Infernax, a gente acaba de zerar o jogo no final No final bom, só que não é o final melhor né, então a gente vai Continu... continuar né, porque ainda tem umas coisinhas para fazer, e acho que isso que a gente vai fazer agora, é um pouquinho de tra... vai dar um pouquinho de trabalho, é o mais difícil que tem que fazer do jogo, você tem que fazer todo... todas as quests, tem que resultar num... Num... num resultado bom né, e, e faltam um poucas quests, a gente já fez quase tudo que... Que dá pra fazer de bem no jogo. Mas ainda tá faltando uma coisinha ou outra. Acho que só faltam essas quests bem daqui. Vamos lá. Eu já vi falar com essa moça. Eu tinha salvo ela do esqueleto. Obrigado, senhor. Acho que já foi, né? Vamos pra cá. E rapidinho. Só pra eu ver uma coisa bem aqui. Cadê? Cadê? Cadê, cadê, cadê? cadê? cadê? cadê? cadê? cadê? cadê? o controle da TV? Porque... Fog, velho. Se não tiver gravando, eu fico como? Esse vídeo vai ficar muito grande, me desculpem um o pequeno, um pequeno erro de gravação. pronto tá gravando? Vai ser um vídeo muito grande. É que eu só tenho uma televisão, aí eu, eu gravo eu gravo e, e né? Não o certo Não é que a gente tá jogando Infernax, a gente não está explicando os termos técnicos nem os. Ei! Vamos lá, voltar aqui, me desculpa, pausa só, vamos. Aqui? Assim, aqui mesmo. Lá. Meu senhor, eu acredito que o culto está planejando destruir nossa relíquia sagrada. É. Afeitamos que atacarão quando o sol nascer, pois é muito lotado durante a noite, teria como ajudar? Sim, é lógico, vá para o Mausoleu ao meio-dia, então você pode nos ajudar a defender a relíquia. Somos tão poucos, o povo da cidade, né, essa cidade é muito lascada, velho. Os caras têm bem pouquinho guarda para salvar dos monstros, os monstros atacam durante a noite, eles têm sol. Só... Tem todo mundo que dormir na igreja de noite, porque tem uma relíquia lá, né, que protege todo mundo. E os caras estão, os cultistas ciganos estão atrás de destruir ela. Aí mesmo. Sim, você lembra que a gente ganhou o um códigozinho do Jetpack no, no outro vídeo, né? Eu mostrei como é que faz aí. Aí ativado. O saco na emergência. Faz aqui, padre. Fuja mais rápido. Os cultistas planejam atacar a relíquia. Parece aquele capítulo pica-pau. vovozinha vá fugindo que os Yankees vem vindo. Mas, senhor, eu preciso ficar para. Você está em perigo, fuja! Eita porra, mataram o Mataram o cara, é o capanga, quem lembra do capanga? Basta demais, é o capanga do prefeito, cara, lá. Acho que aquele que ele tinha na mão que eu achava que era um PSP, de repente era uma espada, né? Assim que a relíquia desaparecer, <risos> nossos planos poderão proceder sem obstáculos, ei, espere, a razão da presença dele aqui. Não importa, não fio nele. É fio, ninguém, rapaz, nem chega perto aqui, eu só não ativo jubileu, porque eu vou ativar, toma aí, é jubileu e magia. Yeah. Pronto. Proteja a relíquia. Pô, mandaram três caras só. Ah, também só tem um padre. Hein? Se não fosse eu aí o negócio tava ruim. Informar o sargento da garnição. Prefeitura? Não, o negócio é aqui, doidão. Prefeitura por ali, mas aqui é outra coisa. Vamos lá. O quê? O capanga do prefeito matou um padre? Venha, senhor Igor. Qual tal? Qual tal fazer uma visita ao nosso prefeito? Qual tal? Bora lá. Vamos para prefeitura agora que o prefeito tá aqui de vou Vamos confrontar o um prefeito. Eita, matou os caras que vieram reclamar aí parado aí. Pega. Eles estão vindo atrás de mim, ajude aqui, por favor, me proteja. Ele era um cigano disfarçado, um cultista. Meu Deus. Atrás, otário. Né? Você não tem para onde ir, Edgar! Guardas prendam este homem! Vai pra forca, <risos> Edgar, prefeito de Catsky, você é acusado de conspiração contra seu próprio vilarejo, resultando na morte de um padre e uma tentativa de assassinato do Duque de Upel. E, e finalmente pelos assassinados 11 a sangue frio de Timothy e Joan E Katsky? Você será condenado à morte por enforcamento. Alguma última palavra? Cunigugo. Por favor, não. Tenha piedade. Eu, eu, eu não vou fazer de novo. Vai mesmo não. Carasco, eu prossiga Você não vai fazer mais nada a ninguém, seu lixo. Vai pra Furka. E a justiça foi feita. Obrigado por toda a ajuda, meu senhor! As coisas acabaram sendo mais terríveis do que o esperado. Falta aqui uma um questzinha. É dinheiro também, mas nem pode. Ouvi relatos de que Sir Tancrede pediu ajuda a mercenários. Você poderia pedir a ele para enviar tropas adicionais? Sim. Obrigado, meu senhor! Peça a eles que tenham pressa. Eles foram vistos pela última vez a leste de Darsov. Vamos lá para Darsov. Ele nem manda pra ir ah, O cara tá enforcado aí Otário Otário <risos> Volta aqui Pode que você venha Os corvos estão comendo o corpo dele Vem, sai daí Sai mesmo O que que dá você fazer o mal Ao gazar Aí você fica na Você fica de picaretagem e peripécias O povo não aguenta Porca pro prefeito Isso mesmo A parada Dar solve E de tropas adicionais pra ajudar o povo lá, né? e yeah. É guerra! Escutiste essa fada esperando no matinho? Olha, velho, arranjaram um cãozão, aprender a chamar os cães e controlar dele. Tô chamando aí um cãozão. luta muito bem, meu senhor. Os bardos contarão sobre essa nossa vitória de hoje. O povo de Cascai precisa da mão de, de mão de obra. Como os que perdemos em batalha, só podemos reforçar uma cidade. Aconselho que enviemos nossas tropas a Darsov, pois estão esperando um ataque. Os cutistas estão perto de atacar a nossa cidade, né essa cidade principal. Darsov, mas faremos o que você achar melhor. Agora é o seguinte, né eu, eu acho que o bem maior que você pode fazer é reforçar aquela cidade de, de lascado, lá de cima, que a gente acaba de voltar de lá. Porque, né, os caras são atacados toda noite. A gente vai ser atacado só uma vez e, né, eu vou estar aqui pra ajudar. Vamos mandar reforço pra lá, cara. Os pobres estão lá todo dia. Vamos reunir nossas tropas e enviá-las a Ketsky que a informe o... Conforme comandou, meu senhor. Por sorte, nossas tropas ainda só serão suficiente Pode confiar estarei lá. Isso aí mesmo, os caras vêm atacar só tem... Só tem maceta cão. Vamos lá para dar as boas novas para o podcast sky Já chegou todo mundo aqui, olha lá, tá vendo essas bandeiras? Tá, tá todo mundo aqui, tá de boa, cheio de guarda aí, coisa bonita, mas tem que avisar o cara lá ainda. Tudo reforçado, acho que cão não vai ser mais um problema, olha lá, o cara tá de cavalo lá, hein? macetar cães. Quando chegar de noite... Ei... <risos> Comendo o cadáver do cara, viu? Finalmente, temos mão de obra suficiente para proteger Katsukai. Ok, missão cumprida. Pronto, agora eu imagino que toda missão do bem a gente, a gente fez, né? Não tem mais nada para fazer. Se tiver, eu esqueci. Se eu esqueci, lascou. Aí só temos um, uma coisa agora pra fazer. Vamos botar pra primeira cidade, né? Se eu tiver feito todo o bem possível, aí vai, vai, vai ter uma quest nova pra fazer aqui. Caso contrário, não vou lembrar onde é e lascou. que experiência para pegar a mana final também, né? Aí deu certo. Fizemos tudo bem. O que foi isso? É o ataque aqui do escutista que tava para acontecer. Senhor da Sombra está sob ataque. Como esperado, Senhor Igor, vamos para a muralha. Ia, é. guerra. Joga no machado e espadinha, isso é mesmo. Lá vem eles, esta batalha será difícil, mas mantenham-se fortes, hoje não é dia em que cairemos. Vai em frente, senhor Igor, mostra a eles a força do povo de Darsov. Se você tiver escolhido reforçar essa cidade, essa luta fica bem um pouco mais fácil, né? Mas os pobres em Lassov todo dia aqui nós resolvemos assim. Mas já chega até, até ser apelação, né? Mais inimigos estão chegando, protejam os portões. Outro capítulo de pica-pau. Fecha o portão! Levante o portão, baixo o portão. Eita, diabão! Fique alerta! Mais inimigos estão chegando, reagrupar! Ainda acertou o cara, mas Magir tem, tem cães voadores. Já magia é novo, já acabou. Era pra eu ter ativado o escudo também. Cadê o Escudo, escudo. Boa. Escudo. Eles de novo, preparem-se. É acertar. Opa, isso aí não acerta, não. A, a, a, a, consertaram a única fraqueza que o bicho tinha, velho. Só ficou a cabeça exposta. Pra cá. Deixem os portões agora! Homem. Corre não, seus otários. Corram, seus cães covarde! Nós veremos novamente... nos veremos novamente em breve. Parabéns pela grande vitória, meu senhor. temos a garnição para discutir nosso contra-ataque. Problema resolvido. Vamos lá, começa mais um... O, o final, o, o, menor, o melhor final. Começa daqui, que, que, que toda, toda quest do bem a gente já fez, então, né? Eurígor, ainda que me entristeça dizer, não acho que a salvação para estes hereges. Devemos atacar o esconderijo deles. Jamais perderemos com você ao nosso lado. Preparado para a batalha, milord? Sim. Volta pegar mais nada, hein? Existem três esconderijos que devemos expurgar. Um na passagem em Torran, Outro no Monte Kastke. E o último que fica no Pico de Galho. Os batedores nos dizem que devemos atacar nesta ordem para destruir completamente o culto. Nossos homens aguardam em torno. Dê o Deu sinal quando estiver pronto para o ataque. Vamos indo pra lá. era o jogo e ainda faltou um cavalo. A gente tem um jetpackzinho, mas não é pra eleger, hein. É só pra... Vou dar uma rodinha Opa, ganhamos aí. Nossa, semana final. Estamos com tudo no máximo, mas não era pra ter feito isso. Porque, como eu falei, a, du a dublagem... A dublagem não, a, a legenda em português tá com erro. Olha o jeito que fica ali, ó. Fica Maxim. Isso é, não é erro. O erro fica embaixo, porque o outro tá lá embaixo, onde é pra estar o dinheiro, ó. A máximo, máximo, mas o né? 1350 e ó, tá com o velho. velho, que sacanagem, velho. ninguém para consertar, meu velho, bota máximo. Já dá para entender, não precisava quebrar, velho. A gente tá indo para a passagem de turno que fica bem ali. Eu vou cair para cá, melhor que teleportar ali e subir, né? Ou não, é não, melhor teleportar, é mais só teleportar, bora lá. pronto senhor oh yeah quebra ataque agora vamos caras! os portões foram demolidos matem os intrusos já saber a senha daí dá para entrar na, na surdina Me próximo escondrijo é no Monte Castle. Me encontre lá. Vamos indo. Purificado. Está purificado aí. Os seus hereges do caralho. Tudo morto. Manda alguém para essa porra aí. Monte Castle. Fica para lá. Para riba. Vamos indo. Ajudar, não, cara, me, me lá aí na boa. Vou usar o bicho pra ficar andando da esquerda pra direita. Eu preciso andar o mapa todinho. Joguei muito massa, cara. Música é massa, né? História massa. Ainda não acabou, não, mas já tô sentindo saudade. Plataforma, mais não, hein? Ó, <risos> dá pra matar com o pack velho. O fogo do bicho até rebota, caralho. Falta não matar, mas ainda serve. Ó, tamo no G. Vou magia aqui. Tá pronto, senhor. Só vamos. que eu ia embora. Deixa os caras atacar só aqui. Tô invocando um cão aí. Igor, você chegou atrasado. O ritual está concluído. O que você acha chamar aí? uma sua mãe aquela gorda que se for eu correr. Que ia ser do tamanho do mundo aqui. De repente até a montanha cai. É um cão grande mesmo. Não é mãe dele não, mas é do mundo. Ata! Tem chance nenhuma. Ah, porra. O Max só quis uma na cara. Se <risos> dá pra dialogar com esse herege. Gosto para o Me encontre lá. Vamos lá para Pico de Galho. Eu chego lá primeiro dessa vez, hein, seus otários. Partiu. Um lugarzinho fácil para chegar lá, cara, lá é meio chato. Acho que daqui fica de boa, né? A melhor do que ir lá para a cidade, aí vai pela esquerda, depois sobe. É melhor vir para cá e depois subir e vai para direita. É a mesma coisa. Porque aqui a gente vai voando. Ih, hein? Parece um voozinho mais ligeiro, meu filho. Ah, tem aquele ataque lá, velho. Mas ah, dá pra voar com ele não, hein. Dá uma acelerada no, no, no modo. A gente anda. Deixa a puleta no vento aí. Esses lixos aí, depois vamos acabar com o um lixo maior que é os ciganos, os hereges, os cutistas, está pronto, senhor? Sim, é pra... nos o caminho, senhorigo. O gente tá bem aí. A porta só entrar, meu doidão. Confie não entra aí. Os cara fecha a porta e me foda. Só lá, confia, rapaz, e mandado aqui. Os cara me ajudando. desde que começou em. Como ovelhas para o matadouro, pontos extras para quem me trouxer a cabeça de Igor. Que isso, comédia? Você pode até tentar. Só que o Jubileu não deixa. Vai lá, Jubileu. Aqui é mais um cão. Um maior ainda. Ah, aquele chefe lá. Pô, isso aí vale mais nada, né? Uma hora dessa. Ah, já morreu. nada, Acho que derrubamos todos. Ai... <risos> Espera, tem alguém vivo ainda. Escute aqui seu canalha, diga-me onde está seu líder e talvez eu poupo sua vida. Ele tá no cemitério, Combleton. Não que você tenha alguma chance contra ele. É o que famos ver. Bigodão massa, hein, meu doido. Dei valor, Vamos lá. Purifica esconderijo de pegregalho. Agora temos que ir pra um lugar que o gente não sabe nem onde é. Porque né? segredo. Nunca passamos por lá. Vamos lá. Por sorte, eu jazerei algumas 10 mil vezes. E, o, o mais perto de lá que fica, velho. Não tem nem perto. O um lugarzinho longe é o cajazeiro do jogo. Escondido mesmo. Já sabe o que eu vou dizer Quando é pra andar desse tanto aí O cara precisa nem ser Precisa ser nem a mãe demais Lá vem me digo reclamar que não tem um cavalo no jogo Mas caralho, podia não Não, os cavalinhos aí, De esquerda e de direita demais O cara anda feito um cavalo Não tem logo um cavalo pra ajudar o cara O cara pô, né A gente nunca passou por esse lugar, né? Em toda a jornada que a gente viu. É um lugar do mapa que você só vai quando tiver todas as habilidades, então... Interessante que só vem agora. Só tá aberto lá agora mesmo assim. Só abre lá agora. Mas aquela porta é bem misteriosa quando você vai zerando sem saber, né? Esse jogo me deu muita dor de cabeça, cara. Eu amei jogar, descobrir tudo. Foi muito delicioso mesmo. Você fica rodando o mapa atrás de dica com o NPC. E os NPC não falam as coisas... Eu falo em mistério, né? Mas é pra cá, vamos lá. Tem que a habilidade de quebrar isso aí... Até voar tem que saber, olha lá, tem, tem que ter o jetpack. Você faz assim, né? Ush. Esse jetpackzinho vai de buço. Tem que ter a habilidade de bater pra baixo. Tem que ter o jubileu. Olha lá, jubileu. Uma ponte de pedra e só vamos. Aí deixa ninguém vivo. Tipo uma, uma catedral secreta do jogo. Isso aqui sobe, sobe agora. Exatamente agora e nunca em nenhum outro lugar e nenhuma outra oportunidade. Você vai ter de, de ver isso aqui. Quando eu tava zero da primeira vez, essa porta foi fechada o tempo todinho e eu, eu, eu doido pra descobrir o que era. Agora sabe, só vamos lá. E final do jogo. Se Grão humilhou pra ele não acabar com matando alguém na cutscene. <risos> Maldito seja você, Igor. Eu rogo uma praga para toda a sua Eu estava tão perto. Não importa agora, é tarde demais. Mesmo que me impeça, você não pode impedir. Oxe, como assim, cara? Mesmo que eu me impeça, eu não posso impedir. Basta, Roberto, você já causou dano o suficiente renda-se. Nunca vou me render. Deixa a puleta aqui, otário. Vai só chamar chama caveira, velho. Mas ninguém começou o jogo que o Jubileu já matou a caveira. Também vou acabar com um caveira aí. Pra poder, né? Se for muito, já é um problema, né? Ô oh, Jubileu, me abandonaste, Jubileu! <risos> Nem precisa mais de dinheiro, né? Mas eu quero deixar aí. Dando sopa, né? Aqui está ele, guardas a apontar! Os caras foi foram! Ah, são bestas, né? Ou é K-47? <risos> Quando é em pixelar tá meio difícil de ver. Esta é a última chance e roubar de se agora. Vocês não são nada. Não são nada para mim, vermes insolentes, nada! É uma besta, realmente. Esse deve ser o último deles. Obrigado, senhor Igor, por limpar esta terra dessa escória! O que é aquilo ali? Oh yeah, faltava um itemzinho aí ainda. Necronomicon. A gente tem o um livro dos mortos agora. Seria este o livro viu de Robert? Esse é o que ele usou em Urzum para convocar estes horrores. O senhor, acho que você deve voltar lá com o livro para desfazer o que ele fez. É isso, tá vendo? O final agora vai mudar. A gente tem o livro, né? Aí agora a gente vai matar aquele demônio lá. E, né, vamos ver no que vai dar. Sem spoiler, sem spoiler. Mas antes de mais nada, tá faltando outra coisa aqui ainda. Deixa eu mostrar pra vocês um negocinho assim, rapidão. Está faltando o Corote, que é o senhor aí. Tá faltando o, o, né, o, um, uma arma ainda, aí ó, o, o segredo que tava faltando era o Necronomicon, né? Mas ainda falta uma arma, e onde buraco do mapa o cara acha essa arma que já rodou em tudo, né? em aqui, tá muito bem escondido. Olha lá, aquele, aquela cena muito feia, grotescamente linda, tá bem aqui, lá, esta parede canalha. O segredo é a cripta oculta, bota oculta nisso, bicho. No, no, no fiofó de cajazeira do mapa, né? Ó, oh, vem depois de ter zerado. E tem inimigo novo, ó. Tá, velho. pode dar até duas porradas né com essa magia você dá a porrada com a massa e, e o foguinho vai um pouquinho para trás ele eu imagino que ele pega olha lá dá mesmo o dobro de dano aquilo aquilo ali em cima tá me incomodando muito cara aquele maxim Ó, embaixo quebrado velho tem que avisar os desenvolvedores né cara se você não dizer ninguém vai dizer não Os cara olha lá os cara você tava pagando pros caras quebrar seu jogo, velho? Faça isso não, velho. Você que ganhou pra traduzir o um negócio, traduza direitinho. Jogue o jogo, que eu imagino que quem traduziu não jogou não, né? Porque, pô... Não, não vira essa roça só pra dizer, conserta isso aí, seu bocó. Não sei como é que funciona não, mas... Alguém tem que ajeitar essa porra aí. Nem que seja eu. Este cara Léo. Ó, vamos. Aquele erro está me incomodando bastante e chega, chega ao ponto que você nem vai pegar todos os status para poder não ver aquilo, cara. Tipo, né? Não, se eu não tivesse pegado a última mana, não tinha visto esse erro, não. Mas precisa topar todo, então só vamos. Ainda tem cão? Não é possível que ainda tenha chefe? No final do jogo, rapaz, só está começando. É o começo do fim. Olha só mais um diabo. Esse é feio, hein? Cabeça de um padre profano numa minhoca, num... Soltado alguma magia aqui... Essa aqui também, só não solta o Jubileu porque não tem mana. Comprar lixo. E. Yeah. Sobrou a cabeça só, véio. Mal banido. usão de experiência. no machimô, meu velho. Maxime, oh. ó. Oh yeah! Pegamos aí a massa lendária. Obtenha a arma final. Tá vendo? Eu conquisto a área. Ninguém sabe onde é que tá guardado isso aqui. Não, porque também puderam, né? Artefato sagrado, Vamos ver a descrição dessa cor linda, velho. Vamos ver a descrição de nossa massa sagrada, um artefato sagrado imbuído com o poder da justiça destruidora de demônios, ó. Tudo, falta mais nada, falta comprar um corotezinho só pra gente prosseguir a jornada pra último chefe, ó. Assim bonita a pau, só pra subir aí, tome, essa bicha é linda, cara. Queria é que você pega no final do jogo já, né? Precisar é claro, mas... Deixa eu dizer que tem como zerar 100, que eu lá sabe onde era isso. Nunca tinha caçado lá, depois de ter zerado ainda. Tem como zerar 100, porque o cara vai caçar isso aí, meu velho. Vamos lá, para... Só aquele pontinho vermelho que enche muito o saco. Eu faço o jogo todo desse jeito, velho. Cidadela de Uruzum Vamos salvar bem aqui, cavalheiros. Temos tudo. Eu vou só com 4 corotas, que eu sou doido, hein. Doido não, eu sou preguiçoso, nem a pau que eu volto lá para poder encher o Corota aí, Sai Isso aí mesmo. Vai precisar, e eu vou fazer o seguinte, Cavaleiros, eu vou atrás do corote, mas eu vou encerrar o vídeo aqui. Porque tem uma dungeon completa, ainda tem um, um, um, um calabouço todinho para fazer, né. Não, é, não vai ser igual antes, assim que a gente entrar aí já vai mudar. eu vou lá atrás do e eu venho aqui salvar, e a gente começa o próximo vídeo aí dentro mesmo. Vamos lá. Obrigado por virem até aqui, me desculpem a vergonha alheia, esse foi o... Puleragem do mendigo. Eu digo... E